Oh, meu irmão, faz favor aqui. Preciso conversar com o senhor. É. Ah, agora é conhecer. Como é que você tá? Eu também, você. Vixe, não tá te conhecer, não. Eu falei, mas quem é esse? Quem é esse? Como que é seu nome? Geraldo Taveira. Taveira? Isso. Rapaz, o seu cabelo ficou no lugar. O meu mudou de, de lugar. Aí. <risos> Mudou de Deus. Deu a Deu mortinha. Deu a mortinha. E eu admiro muito o seu trabalho de visitação. Você é um. Tá falando é, pra ele agora aqui, é. O que que você faz, então? Eu, eu visito os hospitais. Os hospitais e, e levo a mensagem, aí. uma e palavra. Isso. Lá o que tem que levar é a palavra mesmo, é as escrituras, né? Levar eu a espera. falo pra aqui, esperança. O povo é... não conhece a escritura. Eles não conhecem a palavra de Deus, de maneira nenhuma. Eu falo para eles assim, ó. Fui, essa semana eu tava no São, São Joaquim. Sim. Tava o quarto cheio cheio de gente. O problema, olha, é muito fácil. Vocês sabem que estamos aqui de passagem, então? Todo mundo concordou. Todo mundo sabe. Querendo ou não querendo, um dia dinheiro vamos partir. Vocês sabem para onde vai? Aí eles falam assim. Só Deus sabe. Falei, não, Deus não está nisso mais não. Ele já mandou o seu filho aqui. Jesus veio aqui, ele pregou de cidade em cidade. Ele, ele foi crucificado por amor da tua alma, da minha, de nós. Agora a escolha é sua. Falei daquele homem, daqueles dois que foram pregados junto com Jesus, né? Lucas. É. Lucas capítulo 23. Versículo 39. Apresentou Jesus para ele. Apresentei que Jesus crucificado e os dois. Um uh. falou assim, ei, você não é filho de Deus, por que você não desce daí? Não sabe a ti mesmo e a nós também. O outro repreendeu ele. Falou, Eu e você estamos aqui porque merecemos. Mas esse aqui é fiel, ele é justo, é fiel. É. Lembra de mim quando está no teu reino. Jesus fala para ele. Hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Que lindo, né? É. Eu falei, ele soube escolher. Ele já escolheu a parte dele. O outro não quis. É. Não, é assim. Hoje a mesma coisa. Mesma coisa. Você é natural de onde? Eu falei com o seu pai, como que chamava? Estevam Taveira. Vivo? Não. Já eu partiu? Nem conheci meu pai. E a sua mãe? Minha mãe eu conheci, ela morreu faz. Ah, faz muitos anos, muitos anos, mas o seu pai era morava onde? Sempre morava em sítio em sítio, mas que quem sítio faz? que era aqui perto de indo para cá para patrocínio paulista aqui perto. Os Taveira, quem é Sim. que era irmão do seu pai? Ó, o Afonso Taveira Luiz Taveira, é, o mas Luiz... mais quem? Não vai falando mais, vamos ver. Ué, <risos> fala aí é... o... o tio seu, Ó, tio Afonso, tio Luiz. Tio Valdomiro, é, tia Cecília, e muitos outros. E as mulheres? Você, tia Cecília, que você então, falou, também. e mais outra. É... Eram quantos irmãos do seu pai? Muitos morreram que eu nem conhecia. Não, nem, não conhecia. E vocês são quantos irmãos? Você e mais quem? Nós é, é, é, eram em... oito irmãos. O nome deles? Agostinho morava no centro ali. Sim, mas. Que... Irmão por parte de mãe só. Só de mãe? Minha mãe casou duas vezes. Casou duas vezes. E mais quem que era irmão? O também, que era, os dois eram irmão legítimo, mas é, é, irmão nosso pai de mãe. De mãe. Dois. Já morreram todos os dois. O outro era o Xisto, depois veio o Xisto, já morreu também. Você tinha 22 anos quando ele morreu. E o outro? Esse tá vivo. Tá vivo? É, é, chama. Nós Juca, chama José. José Alves Taveira. José Alves Taveira. É Agora você tem quantos filhos você? Eu tenho sete. O nome deles? Mais velha. A mais velha trabalha ali, ó. Naquela loja ali. Na loja ali? Estela. Estela Regina Taveira. Lilian. a minha neta, filha dela. Yeah. E mais quem que são os seus filhos? Pois veio Estevão Renato Taveira. Depois, você conhece ele, o Apóstolo Ronaldo, que é meu filho, né? Você conhece o Apóstolo Ronaldo? É, o esposo da Sara. Então, você conhece? Conheço, é. Meu filho? Sabia, não, Ronaldo, então você não esquece meu nome, né? <risos> é, é, O Apóstolo é. Ronaldo, depois o... Élcio Reginaldo Taveira, tá, depois, veio... você é, não tá falando de... É... é. Aí, aí veio, você tá gravando... Tô gravando, você gravando aí, você fica... É. pode falando, vai falando. Então, é... Depois veio o Daniel, que já é de outra... Mulher, a minha eu fiquei viúva, né? Certo. É, é, não casei, é. Agora tem dois filhos, um casal com, com ela, né? E mais quem Então, é. Só isso? Já tá aí E você já tem quantos netos? Netos? É. Eu tenho bisnetos. Bisneto eu tenho, quer ver? Cinco, seis. Seis bisnetos. Seis bisnetos? E você fala o nome deles? Ah, agora eu te peguei! Ah, <risos> a, a cabeça <risos> deles, vamos ver se tá boa! É, não é fácil não! É, não é Você é, tá é, sempre brincando com isso? As filhas do... Do, do, do, Ronaldo. do, François, do François. François... As filhinhas do François, que já é meu Ronaldo. neto, que tem, Sim. tem três, três é, meninas, todas as três é Maria. Sim. E o, o, a Francis Laura, que é a, a, a mulher do, do Bispo Deido, tem dois, um casal. Um é Toton e outra é Maria Luiz. E você conta quantos anos hoje? Esse ano, é. esse ano eu completo 80. 80 anos? Você está forte, sacudido. Como assim que você eu. conheceu o evangelho? Ué, através do meu filho. Ele e a. E, e a, a Sara? Ele e a, e a aposta Sara. Nós, nós, eles foram primeiro, né? Eles foram primeiro. E ela, ele não, eles ele não, ele foi junto é, por causa da Sara, que a Sara é, é, isso. Então, é, não, é filha ele, do pastor Eurípides. Ele, ele foi em outra igreja primeiro, ele certo. começou a conhecer em outra igreja, Quadrangular. Quadrangular. É um, um colega dele levou ele, depois ele, ele começou a namorar com a, a Sara, a, com, a com a professora Sara. Então, é, é, é, é. E, aí, e aí depois ele levou você, sua família, como é que foi ele? Ah, então, depois, aí, aí foi o primeiro outro, Reinaldo, que hoje é pastor também. Certo. Reinaldo, é meu filho, irmão dele, é, hoje é pastor, está dirigindo uma igreja aqui. Depois foi eu, aí eu comecei a ir também e me converti. Isso é a mudança de água para vinho, né? Rapaz do céu, a minha conversão foi muito forte. Eu não sabia, eu só vivi na roça, trabalhei a vida inteira na roça. A vida inteira na roça. Plantando café, milho. Desde que de menino. Você mexeu com gado? Eu ganhei dinheiro foi com gado. Com gado? Com gado. Comprava e vendia. Olha, a minha conversão foi muito forte. Quando Deus me chamou, um dia, e era e Deus usava vaso para falar comigo todo dia. sim eu, eu comecei a ficar assim, apertado, sabe? Um dia eu coloquei, era duas horas da manhã, lembrei, falei, mas como é que eu vou... eu Falei, fui no um quarto, meu quarto, comecei, comecei a orar, falei, senhor, como? O senhor me conhece? O senhor sabe que eu sou analfabeto? Como é que o senhor me chama para fazer a tua obra? Ele falou, filho, falei em voz comigo, filho, eu não preciso de doutor, não preciso de professor. Eu preciso de um homem que me conhece e me obedece. Eu falei isso, me filha, forte. É. No outro dia, eu comecei com aquele desejo de ler. Que de, de, o Espírito Santo me quer Aquele desejo de ler. E comecei, comprei uma bíblia, comecei a ler. Comecei a ler, fui gaguejando, de gaguejando. E comecei a ler. Em pouco tempo eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Até agora há pouco tempo eu enterei quatro vezes que eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Que coisa boa! E mais, ele me deu um dom. Olha o dom que ele me deu. Eu estou pregando no hospital. Eu não preciso nem abrir a Bíblia, falando que tá, estava tá escrito. Um dia eu cheguei num quarto, basta assim no quarto. Abro a porta, me apresento, eu sou evangélico, ah, eu visito o hospital, fazendo uma oração, é, é, falando do amor de Jesus. Aí, era o um médico, só que eu não sabia que era médico, ele estava com a mãe dele, não estava trabalhando não. Ele falou seja bem-vindo, fiz assim com a mão, seja bem-vindo. Yeah. Eu entrei, comecei a conversar com ele, perguntei para ele assim, "Você lê? você lê a Bíblia? Ele falou assim, rapaz, eu sou médico. Eu tenho muitos livros para ler, eu não tenho tempo. Aí quando ele falou assim, eu falei, doutor, você... que honra pregar para um médico. E comecei a pregar para ele, falei, doutor, ah, o livro, a Bíblia, é o livro mais maravilhoso que tem, porque ele fala da terra e fala do céu. Uhum. Eu comecei a pregar para ele, fui pregando, sem abrir a Bíblia. Ele falou assim para mim, rapaz, eu tenho uma Bíblia aqui, hein? Falei, abre ela, doutor. Ele arrancou o celular e foi lá e... Bom, aí o que acontece? Ele. Eu falando e ele me acompanhando. Aí ele falou assim para mim. Rapaz, eu fiquei pequeno diante de você. Eu falei assim, doutor, você ficou pequeno diante, meu Deus. Quem tá falando aqui é ele, não é eu. É, isso é bom demais. É maravilha, Como doutor. que chama o um amigo do senhor ali? Esse aqui? É. Nenê, nós chamamos aí Nenê. Ô nenê, olha pra cá. Olha, Dá uma, uma, uma vinda aqui, só um pouquinho aqui. Esse é muito meu amigo. É. Já preguei pra ele. Eu cheguei é. e falei, você não quer ir morar no céu comigo? Aí, aí nessa, nessa, nessa distância aí. O senhor é natural de onde? O senhor de Delfinap. Um olha, o senhor é da terra do prefeito? <risos> Minas, Gerais. <risos> Minas Gerais. O senhor tem quantos anos que mora em Franca? Ah, já foi uns 33 por aí. Aí, então você me conhece. Eu sou mineiro também. Mas o senhor morou em Delfinópolis e a Serra da Canastra o senhor conhece? Sou de lá, sou lá da Gurita. Da Gurita? Serra da Canastra. O que, que o senhor me fala da Serra da Canastra? Ah, lá é um lugar muito famoso, mas para nós que moramos lá não tem esse sentido, não. E o que, que vocês faziam lá? Queijo só? Eu trabalhava na roça, né? Tirando leite, Queijo. plantando... O senhor, eu tirei a desde de 10 anos de idade e mexer com um gado, que gado que o senhor lhe dava lá? Lá é gado comum mesmo. Gado Eu tô conversando aqui com o Taveira aqui, ó. Vai aparecer na Ele Vai aparecer no Fantástico lá. Aí, ó, aí, ó. Não, isso aqui é no Facebook. Mas que coisa boa conhecer o senhor. O senhor é vizinho dele aqui? O senhor mora aqui, perto aqui. Não, é a neta, né? A minha filha trabalha ali, né? A é, é, é, é, é, é, é, é minha neta trabalha ali. É. Ele falou que puxou muita enxada, é mesmo? Uai, eles que já foi da roça. Já Falei foi a vida inteira na roça. Mexeu com gado, tirou leite. É. Meu, meu negócio era comprar e vender. Comprar e vender. Comprar e vende, vende na, vende na estrada. Como é que chamava isso? Era... era... Nós falava, vamos fazer rolo. Fazer rolo, e, né? Comprava e vaca de leite, vaca, boa, bezerro. O que viesse da venda nós comprava. E o senhor? O senhor mexe com pneu, fica arremendando pneu aí? Como é que é? O senhor mexe com o ar, né? Bota o ar dele, né? Nós estamos precisando dele, né? É o ar. O senhor já foi lá, de Já passei ele perto lá, no um desemboque O senhor conhece o desemboque? E bloca pra baixo. É mais pra baixo, é. né? Lá, eu eu, lá não conhece. Mas que coisa boa. E é o Ronaldo aqui, eu tô aqui hoje é, conversando aqui, mas eu quero sair, mas eu vou sair aqui, ó. Certo? Eu tô ruim de cabelo e a gente vê um aqui que tá com muito cabelo. O senhor também tem muito cabelo? Tem. É. E pretinho. E pretinho, ó. Então. Ah, coisa boa. Só a raiz dele que é branca, é. né? A raiz dele que é branca. Agora uh, o senhor já está cinza, né? É. E agora o meu já está sumido aí. Já. Você <risos> né? Você né? Agora só dói, né? É. Agora só fica na saudade. Mas eles falam que dá tempo de casar, se for esperto, né? Então já casei. Ó, um abraço para o senhor. Obrigado por ter conversado. E eu gosto muito de. Você o vai pôr no notebook lá. É, notebook lá. O senhor veio lá. Pastor Ronaldo Gomes Sá. Ó. Foi um prazer, viu? Prazer Continua esse trabalho. O trabalho, você não sabe o alcance o dia desse que trabalho. Eu não faço esse trabalho, eu é. sinto falta. Para mim é uma diversão. É. Falar de Jesus é uma diversão para mim. É um dever, não é uma diversão. Não, é, é gostoso. É gostoso, tá faz, é gostoso bem. faz bem. Faz bem. É. E quando eu estou pregando, quando eu vou orar. Isso é. acontece? As pessoas já estão contando testemunho. Logo quando você entrou aqui, eu estava sentindo uma dor no coração, estava sentindo mal. E agora não estou sentindo mais nada. Isso é muito bom. Oh, que Deus abençoe. e Continue firme. Aperta minha mão aqui. Nós estamos aqui oh, de mãos dadas nessa obra. Deus, aleluia. Levando o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço para o Ronaldo. E a dá de parabéns pelos filhos, né? Todos lá na obra e... E mais importante, que é um trabalho de resgate de vida, né? Aquele é trabalho ali é muito importante. Isso que é importante. Uma alma, alma ela não vai, tem preço. Não tem preço. E quantas almas vocês já levaram para Jesus, né? Tirando das drogas, né? Que é o trabalho maior lá do apóstolo Paulo. Oh. Deus abençoe. É. Ah, é na rua de baixo. É. Um abraço, hoje dia 8 de maio de 2017